Durante 24 horas estamos no corpo de uma pessoa e podemos controlá-la assim, Francisco. Fazer o que quisermos. Transportavas a tua mente para a cabeça daquela pessoa e depois trazias a aprendizagem para a tua vida. Qual é que foi aquele evento que aconteceu que mudou o mundo inteiro? Francisco Pinto Balsemão. Tudo aquilo que eu podia saber, tentava saber em nos, nos 24 horas. Tipo os Porque... produtos que existiam, certo. como é que as notícias são fabricadas. É demasiado boa ah, pessoa, bro. É isso. É, é. Eu entendo o que tu queres dizer. Ele é demasiado. Não boa na... pessoa. É... que irrita-me. Ele salva tartarugas marinhas, meu. É isso, e bro. Plantar árvores, bro. É, é demasiado isso. boa pessoa, bro. Não, bro. Eu, tu vais dizer o que? Ah, não fiz nada. Eu te, te viste. Então, se tu trabalhaste, se calhar, trabalhaste 16 a 17 horas por dia durante 3 ou 4 anos. Ele não, ele não exerce património individual. Não significa que a seja riquíssimo, porque é. pornograficamente rico. Olha <risos> a sua cabra aí, meu. Expor as minhas fragilidades. Que fragilidades? As fragilidades do John. Que era em euro. Tu, tu como posesses... é que é o meu nome inglês, filho? <risos> se tu expusesses as tuas verdadeiras fragilidades aqui, este em vez de ser o podcast número 63 mais ouvido em Portugal, o poder deles é, é limitado por um sistema burocratizado, yeah, é okay. é O Xi Jinping é pouco relevante, o Partido Comunista Chinês tem que poder receber o suficiente para impactar o mundo caso o Plano A falhe. O Plano A é que essa pessoa impacte o mundo. O Plano B, o plano B é, B é que é se essa pessoa falhar, que para eu também impacto. Por MBA um dia. <risos> O algoritmo estimou que era, estimou que era impossível aquele ser de carro, comparou esses dados com voos de linhas aéreas de um sítio para o outro Nenhum e concluiu que não faria sentido e portanto... Ai, querem armas? Tomem armas! Mas <risos> fazem o que quiserem. Aquele gajo faz o que quiser no mundo. É Absolutamente impune. É, Se é. bem que depois, bro, vou dizer uma coisa, mano. Estava bom com os empreiteiros que tu tens está daqui a 40 anos. <risos> é que as coisas estavam prontas, bro. Mas tu darias ao povo, ou não serias corrompido? Não havia sexo. Estava ali, tipo, é uma missão. Era uma missão, não, não havia sexo. Desculpa, se tu, tu, tu, tu podes estar sempre três minutinhos. Com insónia grave. Olha, isto agora sou eu das cenas mesmo íntimas. Eu não tinha a certeza se me tinha envolvido sexualmente com uma pessoa. Era uma coisa que eu, eu aprecii em eu não faria isso. Eu mudava-me a mim próprio primeiro, para depois mudar o mundo. Porque primeiro temos que mudar o que está em casa mal, para depois podermos ajudar o vizinho. Certo. Por isso. É uma questão de autoestima. Não é, não, não é bem autoestima, <risos> Pois ele quer ser a melhor versão dele para o yeah. mundo. Ele quer ser a melhor versão dele para o mundo. O que achas? Estas minutos como aquele? Eu gostava... Mas... Tenho a certeza. Desinteressante quando começa, não interessa como acaba. Uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Pais Rodrigues, à minha direita Castro, atrás da câmara à nossa frente. Vai só. E estamos aqui, em primeiro lugar, para que não me esqueça, para vos pedir apoio. A quem chegou. Ou, re, ou, ou, ou voltou, ou redescobriu este podcast por causa do episódio da semana passada com uma personagem, com um castro mais popular, não teria que é mais popular, mas com outro castro é um, um é, público é um bom É um bom homem, Exato. é um bom homem, um bom moço, eu gosto muito dele é, é. Que... Estamos a falar do Peter, certo? Claro, ah, que que não, sim, é, é. <risos> já estava aqui a dizer uma merda aqui. <risos> essas, essas pessoas que deixem desde já o like e as restantes também, para nos apoiar, para nos subscreverem no YouTube ou na plataforma em que estão a seguir isto. Para quem tem valorizado o nosso trabalho, contribua para o Patreon, se assim o entender. Pomos lá um episódio semanal com um toque um bocado mais... como descreverias? Mais, mais de amizade. Exato. Pessoal. mais à vontade mais à vontade, sim temos um Patreon, amigos temos onde investimos agora estamos a investir muito do nosso tempo pessoal uh, estamos a deixar muita, muita coisa muita coisa pendente para conseguirmos ter aqui para vocês um excelente conteúdo de Patreon coisa que nunca tivemos e agora estamos de facto a tentar por isso 10 euros 8 euros se dinheiro e podem cá vir também ah, exato no episódio 100 convidaremos ou oh, os patro... patroni podem... Colocar-se parênteses, um, eu, uma coisa que sempre me fez impressão é patronos, porquê? Por não ser neutro, estou a falar mesmo, estou a falar a sério. Sempre pensei patronos, aí... pá. Imagina, imagina, porque isto até se for ver numa questão prática, uh, uma, uma pessoa que tem um following eminentemente feminino, sim, não certo? é o nosso caso, não é o nosso caso, não, mas. Eu estou a pensar isto no geral, muito antes de eu ter Patreon, quando vi as pessoas a falar de Patreon, né? uh, pela regra gramatical, pelo género gramatical, imagina, uma pessoa que era uh, maquilhadora. Sim. E tinha 70 patronos, utilizando o, o masculino universal. arranjam sempre maneiras de, de, de confirmar 67, 67 mulheres, 3 homens, pela regra gramatical, eram patronos. Eu acho se tu fores uma mulher, tiveses um blog de maquilhagem, por exemplo, tu não vais dizer patronos, vais tipo arranjar uma palavra aí no intermeio, Nos inter... no intermeio. Certo. <risos> no intermeio, é, vais arranjar uma palavra no intermeio para sim. definir as pessoas que te seguem, tipo, sei lá, batonzinhos de lilás. <risos> isso é uma merda qualquer, bro. Batonzinhos de lilás <risos> De lilás. Estás a ver? Num... Mas, mas sim, concordo. Eu acho que um, patrones. É tudo masculino quando é a maior sim. parte das pessoas. Tipo, o avô tinha dois netos e sete netas, e eram os meus netos. Uhum. A ver. Tipo, concordo com isso, certo? Mas o meu avô também tinha 87 anos, <risos> claro Era a eu Eu não, eu não <risos> estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Eu nunca levaria mal, eu nunca levaria mal alguém dizer eu percebo, tudo isso vem. Procuro é ter, uma, ter alternativas, daí o patroni. Eu gosto de patroni, sim. Posso fechar parênteses? Podes falar para a gente, fechar a parênteses. Nós estamos aqui hoje para um, um desafio de exposição. E essencialmente, temos que escolher uma pessoa para nos, uma pessoa uh, para controlarmos, ou melhor, não é para controlarmos no caso. Sim, posso é posso, posso, posso, ser mais simples. Podes. Temos uma é, durante 24 horas estamos no corpo de uma pessoa e podemos controlá-la assim, Francisco, fazer o que quisermos. Somos essa pessoa. Somos essa pessoa 24 horas. é que eu ia dizer, é o que eu ia dizer, nós não Somos. estamos conscientes Estamos em coma e, portanto, daí o controlo. O nosso corpo okay? físico está o em coma. O nosso corpo físico está em coma. A nossa mente é transplantada para, para a dessa Exatamente. pessoa durante 24 horas. A começar à meia-noite, depois de gravarmos isto, teríamos 24 horas na cabeça de uma pessoa. Uma espécie de Cinderela. Exatamente. Tinhas uma lista de regras? <risos> Tenho. É, é, é, essa é a primeira delas. É que seria no dia seguinte e ser, o nosso corpo inconsciente iria. A pessoa, no final. Iria ter memória de que aquilo aconteceu, mas teria um episódio quase de dissociação. Não identificaria. Tudo indicava que era ela. Uh, Até porque era ela. Não, não, sim, mas aí separas o corpo da consciência. A piada é esta, não é? Uh, sim, mas era ela. Só vai cámaras a ela, não, não és tu. Sim, fisicamente tudo indicava que era, mas se a pessoa tem um episódio de dissociação, sim. é isso mesmo. De qualquer modo, vamos tentar não entrar pela, sim, sim, sim, sim. pelas carne asadas da coisa. Uh, Uh, portanto, assuma-se que sendo é o dia de amanhã, ou seja, é uma pessoa que está viva agora e que teria o dia neste momento. Ok? Castro, tu Sim. queres começar, não queres? Não, podes começar tu. Mas tu não, não, começar? Eu posso começar eu? Sim. Mas se quiseres começar tu, também podes começar tu. Não, começa tu. Sempre, tu posso começar, sempre começar, eu, eu confio não, no teu julgamento. E eu... pá. Como é que eu ia dizer isto? Quem é a pessoa que tu... Não sei o nome da pessoa. Okay. Sei quem... Não, sei onde é que estava. Sabes a função? Ok. Ah, é um arquétipo. Okay. Sim, ou seja, havia, aquela pessoa estava lá. Não sei se era José se era John. Estás okay. a ver? Certo, certo, Mas eu gostava certo. de estar lá. Ou seja, eu não gostava de estar lá. Eu, eu, gostava, de estar lá. eu, eu gostava de estar lá, Gostava. Tinha de ser essa pessoa. Vepá, eu gostava estar lá. por tudo aquilo que eu... Ou seja, em 28 anos de vida, ah. aconteceu um, um, um evento que mudou o mundo inteiro. Nos nossos 21 anos, 28 30 anos de vida, pronto. Ah. Qual é que foi aquele evento que aconteceu que mudou o mundo inteiro? O 11 de setembro? Ok. Estás a ver? Acho que é... clica para caralho, mas é verdade. Foi okay. o 11 de setembro que mudou okay. tudo. E okay. eu gostava, bro. Eu não vou dizer que gostava de estar a pilotar <risos> <risos> <risos> que eu ia dizer? Mas eu gostava, bro, de estar a experienciar aquilo. Estás a ver? De várias... De... Dizeste... Do lado terrorista? Não não, não, não, não. Do lado... Do lado... Do lado mais humano possível. Ok. Mas tu, está... tu gostavas de... À meia-noite da manhã ser é transportado para uma pessoa em 2001. Em 2001, sim. Que ou estava... seja, quebraste a regra com a qual, qual, qual concordaste. Por isso é que eu queria fazer isto. Tu fazias as tuas regras. Ou fazes o que quisesse. E eu colocava regras para mim que tinha que é, que bro, assim. Que ser que era... bocada... Tipo, tinha, ser que, tinha que ser uma, que uma pessoa que estava à meia-noite. Uma pessoa de agora. Tinha que ser uma pessoa de agora que de tu agora, Mas pronto, deixa estar. Deixa ah, estar. Deixa deixa Vamos ouvir o castro. Tu isso eu, É que ele disse específicamente. Só para vocês Ai, perceberem. Falamos isso há 10 minutos antes de começarmos a gravar, para quem nos está a ouvir, deixa-me só explicar o episódio de desrealização que nós estamos a ter. Nós, 10 minutos antes de começar a gravar, discutimos se as regras eram aquelas e o Castro disse que sim, se coadunava com todas elas. Afinal, a primeira não. coisa que lhe sai da boca, quebrou a regra. <risos> Tudo. A primeira okay. regra. Ok, gostavas de ter vivido aquilo. Mas onde? Em que posição que estavas? Eras bombeiro? Não, não, não, não, não. Estavam num dos aviões que bateu nas torres Gêmeas. Uhum. Mas... Uh... Não, não, não. Passageiro? Passageiro. Passageiro. Passageiro. E não foi no que bateu nas suas gêmeas, foi no que bate, no que caiu. Que ia bater, teoricamente, no Pentágono e não bateu. Hum. O voo 94, acho que é assim. Uhum. Pronto. Porque eu acho que as pessoas que estavam naquele voo experienciaram todas as emoções humanas possíveis. Que tu podes, tipo, num, num espaço de mora Ok, tudo. tu querias essa intensidade infinita, tipo, viver... porque depois não sabias o que é que acontecia. Sim. Sobrevivias, ou E era... a pessoa morria, mas eu sobrevivia. Mas gostava de experienciar tudo aquilo que acho que isso ia me fazer extremamente bem. Para depois, quando eu acordasse uh, no meu corpo, ah, é? tu estás a tentar tirar um ganho de okay. experiência. Outra, outra regra com a qual nós concordamos e que não. Ah, o gajo morria, bro, Mas, Oddio, mas ó, nós, ó, nós ó, também concordamos com esta regra que eu não cheguei a expor, é me Exatamente. Sei que se que a pessoa, pessoa morrer, é. nós morremos também. Tipo Matrix, é? se a morrer. E porquê? Podia morrer, então também. Podia Morres morrer. tu também. Podemos. Não, mas é isso, não, mas é é isso que eu estava a pensar. Por... Não Nessa lógica, podia morrer sim também. Pronto. Uh, não, uh, uh, pá, não sei, acho que não, não, não tenho ideia de algo mais em que exista um, um, um, um desviar de emoções tão grande. Ok. Desde, desde oh, imagina eu imagino, estares ta, uh, feliz porque vais viajar, estás a ver? Certo. Ou chegar a casa, Fiz a tua família, etc, etc. Medo, amor, man, amor, as pessoas devem ter sido, sentido man, amor que eu nunca senti na vida. Pelos pais, certo, pelas pessoas certo, que deixaram, certo, certo. estás a ver? Um, lá está, o medo, porque vão perder, vão perder isso tudo. Por Frustração por não poderem fazer nada. Esperança, quando se quiseram tipo, revoltar, tentar tipo, vamos tomar o avião. E depois pá a puta, que os morrer, morreram, estás a ver? Mas tipo, houve esperança, mano. E é. depois, esper Exato, e esper viveram... Não, eu acho que qualquer pessoa que, que esteja minimamente familiarizada com circunstância vai concordar com Sim, Sim, mas é. lá está, bro, como é que tu num espaço do humor... Claro que não viveram, tipo, se calhar okay. a, a cena da sorte, tipo, o estás a ver? Tipo, <risos> a cada, mas tipo, aquelas experiências, experiências, tipo... As emoções todas, que eu não sinto, que sinto poucas, como pessoa. Certo. Estás a ver? E Achas esse... que podias quebrar a tua barreira de emoções? Exato, é era, era isso? isso. Acho que podia, tipo, eu não vejo nenhum, não tenho assim nenhuma, não me lembrei assim de nenhuma situação no mundo, estás a ver, em que houve se calhar num espaço tão curto de tempo em que eu podia uhum. aproveitar, era 24 horas já, tinha que aproveitar, tipo, esse, esse tipo de... Mano, o que é que foi? Estou a ter um pensamento completamente paralelo. De, de emoções tão, tão genuínas, mano. Okay. E estão intensas, porque lá está, eu não, tenho uma vida, eu, eu não tenho uma vida intensa, a nível de emoções. Claro, pronto, e tu anseias isso, a questão é... Anseio, anseio. Anse okay. anse anse e, tu gostava, anse e tu Pronto, e a tua ideia, no ideal seria, tu transportavas a tua mente para a cabeça daquela pessoa e depois trazias a aprendizagem para a tua vida. Não, mas faz sentido, porque eu sabia que não ia... Porque eu a saber que a ti... Eu a saber que estava lá, estás a ver? Uhum. Eu não podia ter a cena de eu vou voltar, porque senão simplesmente estou a ver aquilo, não estou a ver em pleno, estou a ver tipo a é meio gás. Ok, então podias, podias não estar consciente de que, que... estarias naquela cena. Mas voltava para mim, com, todo, com toda a bagagem okay. que tive ali. Mas depois tinhas consciência do que tinha. Depois acontecido. tinha consciência do que tinha acontecido, mas, mas tinha que viver aquela emoção Opa, eu acho Eu acho que aquela intensidade de emoções, e principalmente, a acreditar aqui numa perspectiva quase análoga à reencarnação em alguns casos é. Eu acho que o horror que tu vives no, nos últimos momentos Sim, estás a pensar nos repara, últimos momentos mesmo Quando um avião se despanha Sim Não é assim uma cena tranquila e depois, Claro essas, essa, essa, essa, essas emoções todas começam antes Mas quando vês, quando vês a altitude a baixar abruptamente Ok, quando começas a ver prédios à volta, mas sentes né? Nem sei bem que como é que sim, queres? mas houve ali uma hora em que as pessoas estavam sentadas não, não, estavam não, a Não, não, não, mas elas vivem imenso ali, mas andas numa montanha russa, só aquela sensação de descida, quando estás num avião normal e passas por turbulência, aquela sensação física ah. é muito intensa. Sim, sim, ok. vais a muita velocidade, sim, certo, certo? Mas, mas acho um... que essa aí era a parte, a parte mas, menos é parte. Não, não, não, isso, não, não é se gostou, não. O que eu te estou a dizer é que tu vives imenso aí, porque ali não há uma montanha russa. Sim, claro que Deve nós viver fomos a ali a. Ao, a, Rosário. ao Rosário. Foda-se. Andámos... andámos tá, Aquilo na, naqueles... que nós andámos... No ICE. Por... Não é? o, o, o, o infame ICE. Ok? Todos nós tínhamos uma história com ele por alguma razão. <risos> e fomos <risos> ali os três superar um trauma, <risos> correto? O que tu viveste ali... Eu deve, ser, deve ser um ser no... do que as pessoas sentiram. Claro, claro. Mas, mas eu estava ali... Ou seja, Estávamos aquelas todo... pessoas já tiveram, antes do, do <risos> avião ir para baixo, não é? Sim. tiveram todo um rol de emoções. Por isso é que ainda é pior. É pior ou não? É mais intenso. É isso. Que eu tô... é, um é isso. É, isso. Eu... é inter... ter intensidade Pronto. em coisas que eu nunca tive. A hipótese que eu estou a lançar é que tu passas por isso tudo, correto, certo. e antes da interrupção, é? Antes, de doer, né? antes de pelo menos passares antes do corte nesse, nesse filme mesmo que passes diretamente os últimos momentos são de, de pânico pânico que coisa que não nunca senti. pronto que nunca, nunca, mas que tu transportas senti. isso <risos> imediatamente para a tua mente hum. a, piada, a piada a piada das emoções traumatizado pois porque a, a piada vamos dizer, aquilo que torna as emoções tão fortes em nós é a irracionalidade delas, é o aspecto incontrolável, não é? Que não, depois não, colocas, não colocas emoções numa escala de Excel. Certo, certo, não colocas, mas lá está. Não fui eu, eu experienciei aquilo, da prime, ou seja, obviamente que eu experienciava aquilo da primeira, da primeira, em primeira pessoa, não é? uhum. Depois passava para mim, mas, e vinha com uns traumas daí, claro. Mas acho que é, conseguimos se calhar distanciar um bocado, não sei, estou só a dizer. Mas tu tinhas sido aquela pessoa... Sim, durante aquele tempo todo, sim. Aquele... É como aquelas pranks, que são pranks, mas a pessoa é. fica a bater mal. Tu aqui mal. há uns tempos experimenta... Exatamente, tu aqui há alguns tempos experimentaste o Metaverse. Certo. Imagina isso, mas que estás nos pés da outra Certo, Não, era, era horrível, estás a ver? Era horrível e ah, ao mesmo tempo seja... pode não ser só horrível, pode ser tipo das coisas... Atenção. Pronto. Horrível foi do caralho, estás a ver? Mas sim. ao mesmo tempo... Bro, não, não, eu percebo. A despedida, tu mano. o imagina, amor ali envolvido. Já tu gostavas de viver isso, assim, assim, certo? Eu, eu gostava de viver Porra. isso. Eventualmente eu gostava de viver isso e morrer. <risos> Por que eu Porque eu não nada. acredito em nada depois da morte. Assim que o corte é mesmo mas o final. Mas imagina aqui ah, e tu vais a cheirar a torrado e o cara lá <risos> para cima, bró, nenhum decorto. <risos> é, tu, tu vais lá para cima como acabaste. Teoricamente é assim. Okay. mas não é, não é nada, teoricamente. Ai, não, é nada Em que, parei em que mitologia? minha. Mitologia, em que canone religioso? <risos> na tua mitologia? Ah, pronto, <risos> mas isso é na fonte, vozes na minha cabeça, <risos> Exato, exato. Não, mas tu agora devias tentar dar o exemplo de falar alguém por dentro das regras. Tá bem, ele uma pessoa. É ele disse que, dentro ele, ele disse regras, que estava instante. dentro não é, não é não, fora não todas as É fora não, que que... todas as regras que nós tínhamos emitido É uma pessoa que não é atual, não é o dia da manhã. Sobrevives Não podes voltar depois. Posso voltar. É. Não, porque morres assim, durante ah. dessas... então, deixa... Olha. E assim, e repara e, e, e, e nem sequer Aliás, quebra a regra básica E nem sequer é, pode é, haver a repercussão É pessoa que tu vais controlar e nem assim, é que okay? Mas o caso está a imaginar a experiência que aquela pessoa teve Se fosses tu com a consciência que tens a controlar aquela pessoa, a emoção é completamente distinta. Pois. Se tu estás a dizer reage assim, reage assim, tu já sabes exatamente o que vai acontecer. Ah, sim, mas, mas era como se houvesse um. Na, de okay, de não, naquela, naquela não estás lá. lá não. Se tu, imagina se tu estás consciente. Okay. da pessoa que és, do teu historial de vida e do que aconteceu historicamente e tens consciência que estás naquela circunstância mas também perceberias rápido vias um telemóvel, vias o pessoal a tentar ligar <risos> pois daqueles, nessa cara a <risos> exatamente, vias um telemóvel da época a roupa era da época certo, certo o perfume da pessoa tudo, tudo te faria lembrar um tempo que já não existe a experiência seria incrível se tivesse a noção sensorial não vai ser exatamente essa mas, atenção isto sou só é. eu, e essa no caso, a tentar racionalizar, tipo porque adoro, adoro a tua ideia. Numa cena de experienciar aquele momento, e percebo. As forças todas as regras. Pronto, mas isso. Está bem, mas desculpa, tu não tens nada, nada... Pensa numa coisa em que tu possas experienciar, tipo, emoções. Não Se há nada tá... assim, quer dizer... Há, não, haverá, haverá, pensar, haverá, mas haverá, estás a ver? Haverá. Sim, sim, sim. Haverá, mas que tu te lembres assim de que seja uma coisa... Ser, que mexe contigo. Ser, ser um, uh, um médico primeiros corres em zonas de combate. Não és tu, essencialmente. Tipo, num... Não, Não és, és tu? Como assim, é? bro? Podem ser um, pode, pode ser uma pessoa que nos último, no último ano passaste todos os dias com ele, mas era 24 horas. Ok, bro, mas sou eu que estou a controlá-la. Se calhar tenho... A afetividade não. que a pessoa tem pela outra. Eu não estou a dizer que seria a minha escolha, calma. Sim, sim. Tu, tu agora te fizeste uma pergunta onde é que eu poderia ir buscar tantas emoções. Eu, em isso 24 é... horas. Em 24 horas. Se calhar num, num trabalho desses. A, pr a prontidão. Ah, ok. Pá, não sei. Lá está, podia, era eu a controlar. Podia simplesmente cagar e, e, ke, ah, e experimentar não, isso... o que é que acontecia não, isso durante isso um é, dia. Isso é, isso é altamente. É... Muito a pensar nisso, por exemplo, isto fez-me lembrar aquele filme o Exo Rich. Eu estava a pensar assim, nessa merda, vai só puxar claro, cordas. <risos> não é só puxar cordas, imagina, se tu entras na, na cabeça daquele personagem principal, do soldado que não mata, certo. Não é o médico, pronto, estás ali e tu vês a ligação que ele tem ali, claro, aquilo, pronto, é uma história uh, contada por Hollywood. Pronto, tem, mas, mas tu colocas mais ou menos na circunstância daquela pessoa e... E tens uma empatia brutal, se estiveres nos pés dela e sentes a afetividade, que é que ao fundo isso, o fundo para, para isso que o Bessas está a apontar. Vais ah, querer controlá-la de forma a que ela não deixe de ser e, e, mas é Mas, é, mas, ser é, mas e... é uma sensação e... incrível. Percebes? Sei uma personagem que podia ser... Então. O Balsemão. O Francisco Pinto Balsemão. Fundador do Express. Certo. Okay. E porquê? E SIC. Só para ter uma noção... De como é que... E o que é que fazias no corpo dele? Não, queria saber tudo. Ah, eu também pensei nisto, eu também pensei em cenas destas. Tipo saber okay. tudo, bro, saber tudo. Tudo aquilo que eu podia saber, tentava saber de nos, nos 24 horas. Tipo os produtos que existiam, certo. como é que as notícias são fabricadas, como é que são fabricadas, tipo as fabricadas as falsas, obviamente as As fabricadas são, olha, puf, morreu alguém. são é assim que eu são sou. Mano, tipo, saber tudo. Tudo, tudo que eu podia saber, daquelas 24 horas, eu estava ali para trabalhar. Então é para tipo, saber tudo. Ma e, e eu acho que isso, pronto, até que fazer assim a era a nível de noticiário, sim. Tipo, eu tenho essa, esse fascínio de como é que nós somos aqui. Então eu não quero entrar pelo, pelo, pela, pela questão, okay, mas, não, quero mas, ser o, não quero ser o Staca, mas, mas, ou o Stradal, como mas, que é que se chama. estaca, <risos> <Sim, Staca>. <risos> não quero ser o estaca. Okay. mas, mas, mas, mas é, num, também não abre a porta, não fecha a porta. Há que muitas das notícias são fabricadas para esconder outras tantas. Okay. E o hum, que foi? Nada, estou foda-se Estás a falar e outra a, acho, a, acho, a acho uma ótima <risos> ideia Tenho uh, Uma pequena questão Sim. Que é A informação que tu obterás aí É datada, em alguns casos okay? O Francisco Paulo Simão Não tem um papel ativo nos mídias mas, percebes? Mas é Aquilo que tu queres saber, o que tu queres saber é muito contextual. É Portugal, a mídia portuguesa, é uma cena muito particular. Se quiseres saber mesmo podridão, provavelmente pensarias uma pessoa internacional, claro, Pronto. Isso. por exemplo, sim, mas, mas, mas até nem precisa pode ser um, um hum. o, o Grand Greenwald, fundou o Intercept, sabes quem é? Pronto, é, é um jornalista. Pius Morgan o Piers, <risos> o Piers Morgan pois o Piers tu, tu, tu, Morgan há de ter muito poder sim, exatamente <risos> uma personalidade dessas um, um Trump desta vida, obviamente uh, talvez não escutisse o Balsemão portanto, eu estou a aplicar o contexto eu penso no Francisco Pinto Balsemão e aquilo que tu queres saber não está bem, tipo, ele não está numa redação ele não está num gabinete mas ele não um está telemóvel. a ter reuniões mas já é, ele já não é ele tem muito poder, ele tem muito poder mas já não é o todo poderoso que era Okay. ok? Ok, ok, estou a perceber. <risos> mas tinha na mesma... Mas pronto, era... Há bastante tempo. Pronto, mas era algo relacionado... O Daniel ao Oliveira, Estava por exemplo. Estava a pensar exemplo. nesse gajo também. Mas o Balsamão manda é nele. Está bem, mas o operacional... Tipo, a certa altura, há uma diferença grande. Tipo, tu conheces os processos intimamente. O supervisor não conhece tão bem. Por exemplo, fábrica de batatas. As, uh, estão a em, uh, embalar batatas. As pessoas estão a embalar batatas na linha de montagem. Certo? Elas sabem muito mais de embalar batatas do que o supervisor, se tem que ver se chegaram a horas, se fizeram a produção certa, etc., do que o engenheiro que trata da máquina, percebes o que eu quero dizer? Percebo, seja, o Daniel Oliveira está muito mais E o Daniel do Oliveira da está, está no. E isso não é uma cena cotidiana, necessariamente, esse tipo de okay. estrategia. Okay. Percebes? Ok. Estão a perceber. Mas, mas, mas, gostava, mas percebo mas e era justava, eu gostava eu muito de estar no Pinto. O Vinto tem, tem noção do que era isso e ele atenção. Fui líder do PSD também, autentico. <risos> <risos> ok. Eu depois gostava, acho que era assim, 24 horas aproveitava, ué. Tentava saber, tipo, a maior, a maior merda que podia saber. Foi primeiro-ministro. Não fazia que o Alcimão tinha sido primeiro-ministro, não peço desculpa. Uh, ok, pensava que sabias disso. Não, mas é o mais juicy que existe. Que tu, é, eu, o mas o que tu farias depois. no corpo dele era só, basicamente, descobrir a vida dele, os podres dele. Ou, tipo, ser o advogado de um gajo, tipo, o mais... Mas, tipo, um... em termos... Diz, diz, diz. tipo ser um advogado, não mas eu ia mais para o balcão, para também não desviar-me muito também. Okay. porque também também pensei, uma das primeiras pessoas que eu pensei era ser o Mr. Beast ok, uhum. o Bajaco e o que é que farias? Porque ai Bajaco... agora já admiras o Mr. Beast já... não, não, não, porque eu acho que o gajo é, tem merda, tem tipo corpos debaixo da cama porque ninguém pode ser assim ah tu queres te conhecer o... os cadáveres dele. dele, ok e, cadáveres. E, mas a cena do Mr. Beast, para, ser, para poder ser o Mr. Beast eu tinha que conseguir partilhar pensamentos do Mr. Beast mas a cena com o MrBeast tem é. uma mente fascinante. Obviamente, tu quererias saber os pontos, eu percebo, Mas o MrBeast, para quem não conhece, dificilmente quem vê isto não conhece, mas... Bueno, o Mr. Beast é um youtuber com 100 milhões de seguidores. Já passou o bem, yeah. Ontem, lá que ele foi? Eu, olha, ele não queria antes. Pronto, passou. que é uma personagem absolutamente importante. Não queria! Que que queria! Não, não, não, ele é hiper competitivo é, não é por aí. É, mas e... ele, tinha, ele tinha, de facto, um diálogo que expunha... Bem, isto não importa, esta parte não importa. Mr. Beast é uma pessoa obcecada pelo que faz. YouTube, certo no caso, e que parece absolutamente impoluta ok? Exato. Nunca quer dizer, de certeza que já houve quem dissesse que o meu serviço devia ser cancelado, para usar a expressão de certeza ah, claro, vais ao eu... Twitter, de certeza que já houve. Claro. Não, não é para aí, mas nunca houve nada que tivesse algum Me... efeito cardíaco e demais ok? Mas gostava de saber como é que ele não pode, tipo, gostava de pelo menos ter um know-how estás a ver de como é que se faz as merdas? Uhum. Porque é este tipo que tem isso, e se tiver está as pessoas estão ao lado dele. Ok porque ele não é, não é tipo, não é um gajo que tem uma equipa, né Por trás. Sim, centenas de pessoas. E saber casos. como é que... Pá, o bacana não... Se calhar sou eu, estás a ver? Hum, a cabeça do o um tem que ser completamente doente dos cornos. É, é, é, é tu vê-lo a falar, por exemplo... S oh, sim, Castro, mas ela, há, há, há Há cenas, aquilo... Em estás, estamos... a aquela, estás a ver aquela frase de um gajo... De um, de, normalmente diz-se muito, isto a é ditadores, sobretudo portugueses, que é... Ao menos deixou obra feita. Uhum. Aplica-se ao Mr Beast. ao menos deu merda das pessoas. mas daqui a 5 anos ou 10, se calhar ele vai ter um escândalo qualquer, tipo certo. uma ilha sexual. Certo, certo. certo. Vamos a ver? Mas ao menos deu merda das pessoas. Um, não sei, eu percebo que teorizes isso, mas, mas o Mr Beast não é só dar merdas nos vídeos. Ele Beast oferece muito, ele oferece portanto, e casas e ele tem, ele tem todo um negócio paralelo tem vários negócios Sim. paralelos tem os hambúrgueres tem os chocolate tem os chocolate e por exemplo ele quis meter o chocolate acho que no Target acho que é o Target uh, ou uma companhia dessas para ser acessível à maior parte das pessoas que no, nos Estados Unidos aquilo está muito um, estratificado certo. Mas as cadeias onde as pessoas vão pronto ele quis meter numa para, para ser acessível não sei se foi na vamos chamar na que está abaixo da esta pirâmide mas isso não importa ou seja, ele é essa parte dele, a parte social dentro daquilo que é o contexto norte-americano, ok, não é, é, é muito valorizada, Ele não é tem todo um negócio, profit. à parte também de filantropia, em que dá. A filantropia tem muitos problemas. Mas em que ele, ele tem, tem, por exemplo, projetos onde, onde investe, gasta, não sei se aquilo tem retorno, milhões por mês. Era mal a razão também pois estou. É demasiado boa pessoa. A salvar. Pessoa, é ele isso. ele, ele é, tem é. Nas... Eu, eu entendo o que tu ele... queres dizer. Ele é demasiado. Ele boa man... é ta... Que irrita-me. Assim, ele salva tartarugas marinhas, meu. É isso, E bro. plantar árvores, é, é demasiado isso. boa pessoa, bro. Então, qualquer eu coisa. coisa não de... estava a ter certo, pronto Pronto. Ou eu... então é assim. É tão boa pessoa porque sabe que isso lhe vai gerar capital. E é legítimo. E, tu, e faz tudo de parte. Mas e é, isso. é como há aquela influencer que vai, que, vai, que vai para um país de terceiro mundo tirar fotos e fazer merda e sim. mais ou menos foi mas, se calhar e está efetivamente a fazer mais sim. que eu, porque que saí de casa sim. mas há uma super crítica ao meu serviço que é? a mensagem que ele passa, para, olha para pegar no tema como fechamos o Patreon, precisamente de que, de, que, de que a melhor coisa que podes fazer por alguém é oferecer-lhe dinheiro Pô, mano, quando, uma soma de dinheiro ou um Lamborghini quando, quando uma coragem cancro, ele era 20 mil euros ele dá 20 mil euros, ou 200 mil, se calhar e não, está a salvar é, o campo se, sim. <risos> calma, calma, mas, não, mas ah, então a dar a aqui, questão... vai dar o Vai doar a doações? Vai a dar a doa, uh, charity? Como vai fazer o Jeff Bezos? Mas há imensa gente que faz. Há imensa gente que, que, que dá dinheiro, não é? A questão é. Que e o dinheiro não é que é aplicado. Pronto, aqui, agora aquilo é fazer um espetáculo. Tipo, a melhor coisa que se pode fazer para alguém é dar dinheiro. Tipo, isso ser é a cultura da dádiva, ok? É chegar a uma pessoa escolhida, escolhida ao calhas e dar-lhe muito dinheiro. Não resolve? Calma, deixa-me explicar. Uh, essa, essa obsessão, eu estou a dizer, pode ser criticável de um lado do espectro político, vamos ver, ok? Essa obsessão com o dinheiro e, e um, a perspectiva individual e não sistémica, certo. ok? Certo. É um traço do nosso sistema económico-social. Certo não preciso estar a dar nomes aos bois para tu certo. perceberes que há aqui todo um lado do espectro político que pode ter uma qualquer contenda, a maneira como ele faz o packaging das, da, das cenas não é necessariamente criticável diretamente, não é como tipo a Palermo a fazer isso em Portugal, a uma escala muito menor mas é completamente diferente a maneira como, ele cria toda uma storyline por isso é que os vídeos dele de facto, por isso é que ele é tão popular, porque ele é bom a fazer o que faz tecnicamente e narrativamente percebes? Mas acho que a crítica pode ser feita, de qualquer maneira. Acho para ti que... não tem podres, para muita gente tem. Basta o facto de ser milionário. Porque é. Sim, porque é. Por inerência da posição que tem, vive, dentro de uma, vive numa barraca. Essa parte também é perfeita, não é? Porque a viver numa barraca, num, tipo num anexo do estúdio, onde trabalha. Sim. Mas, por exemplo, o facto de promover... Olha, outra coisa que pode ser tida como negativa. O facto de promover que se trabalhem muitas horas por dia. Ah, e que, seja, sim, que, que as se pessoas pode sejam poder... ele... completamente obcecadas pela e... sua profissão. Mas cheguei. Sim, isso mas, é. Dizer, mas tu eu, Mas tento... Mas tento... Mas tento... Tu uma coisa é tu okay, dizer, mas dá, mas vocês não... para terem sucesso têm de trabalhar que nem bois, estás certo. a ver? Certo. Isso, é isso, é um, isso é um discurso. Tu dizeres... Eu fudi me a trabalhar para ter o que tenho... Mas estás, a, eu... estás, a, estás a... Estás a... Estás a... A dar eu a entender... Há pessoas que veem assim isso. Não, bro. Tu, tu vais dizer o que eu não fiz nada. Eu tive isto. Então se tu trabalhaste... Se calhar trabalhaste 16 a 17 horas por dia durante 3 ou 4 anos. Quer dizer, não tiveste a trabalhar que nem... Foda-se. É uma coisa a dizer. Aquele gajo estudou que, que olha a tua irmã pa, para a medicina eu lembro-me de me estar bêbado em tua casa ela vai estudar Certo. Pronto, estudou. <risos> não, é estudou. Não, é verdade. Estudou, estudou o oh, Castro Mas não tem, não tem a ver com essa perspectiva meritocrática, é precisamente o facto... Agora pronto, olha, agora... <risos> não, quando o Mr. Beast vai a um podcast, está é sempre para falar tipo, que é importante ser-se é obcecado e se tiver é no que é e maneira ele diz de isso? Dizer... Sim. E diz ele e as pessoas estão com ele mesmo. Aliás, oh, mesmo as pessoas é que... que se assumem como isso... calhar tipo... é para estar na posições ser Outros youtubers e podcasters é que se colocam na posição, tipo, em posições semelhantes à dele... Não é? Admiram aquilo que chamam uma ética de trabalho dele. Eu considero a ética de trabalho uma coisa importante. Karl Marx considerava a ética de trabalho uma coisa importante, ok? Mas a forma como ela é colocada ideologicamente, hoje em dia, como tens estes meios de, de comunicação em massa, é tida como problemática, E eu percebo, porque ali há uma apologia ao overworking. Certo, certo, mas eu acho que também tem que haver duas coisas, que é tu trabalhares na FNAC, Uhum. ou tu teres o maior canal do youtube de, do mundo claro tipo bro, se tu trabalhas na FNAC mano, vai remela claro. para o trabalho que se foda, estás a ver? tu uhum. para chegares ao aquele patamar, mano, foda-se mano, tu, alguma coisa tu tens que ter diferente das outras pessoas todas sim se é trabalho, se é sorte tens, muita, tens, tens várias coisas sim, que na verdade são... Sim, muito... mas trabalho tens que ter sim o gajo quando era não Zé Ninguém, estás a ver? fazia vídeos sentado 24 horas a é, Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul exatamente pole. durante sim. 24 horas isso era considerado um conceito genial. Tipo, que é estúpido, estás a ver? Certo, mas é a lógica daquela plataforma. Não, mas é aquela plataforma gás, eu daquele povo. Vou tentar chegar às pessoas certo. por trabalhar, porque isto é só trabalho, não é talento. Dizer logo no não é talento, é trabalho. É verdade, é verdade. Percebes o que eu estou sim, a dizer? Sim, sim. Agora, ele arranja, tem esse talento, tem, para fazer vídeos, essas merdas todas. Tem, mas ele veio do trabalho. Os vídeos deles eram claramente vídeos chatos de se fazer. O Castro, calma. Deixa-me dizer-te. É, é precisamente o que eu te maior estou a parte dizer. Dos dele, meu Deus. É precisamente o que eu te estou a dizer. O problema não é o que ele faz, é a forma como fala. Percebes? Não é problema para mim. Eu tenho muito respeito pelo Mr. Beast, por... principalmente nisso. Eu nem gosto tanto do trabalho, do resultado final. Não é uma linguagem que eu adoro, mas eu faço questão de ver ok? para perceber o que vai ali envolvido. Tenho uma relação. Claro, sendo é. sendo sendo próxima no nível do consumidor ainda assim distante efetivamente do serviço é. imagina, serviço imagina sumir serviço tiver uh, um, uh, desaparecer por completo porque é cancelado vamos por assim não faz tipo mega diferença eu não gosto muito de consumir aquele conteúdo no entanto, És um gajo com 28 Tenho anos por... Tenho... que sabe usar o YouTube e que, e que reconhece que existem milhões e milhões de pessoas. Ele tem um Ele tem um canal é maior do mundo. Exatamente. Tem um canal, um canal de televisão gigantesco. Aliás, ele tem muito mais visualizações do que os canais de televisão. Sim, é isso. Não? Não. Mas, mas, mas, mas é... Eu, eu comecei a falar mal dele agora, parece que estou aqui a defendê-lo. Pois. <risos> Estás não, a não, não, não. começaste mas... rapidamente a defender. Não, não, eu defendo. Eu mas... é tive a fazer o. É, o... mas é que. E não pode ser. Não, não, não... Tem que haver qualquer coisa ali. Tipo, obviamente, quando tu dizer é que são pessoas mortas, vais até a cama viu? Mas num... É... é demasiado boa pessoa. Não, ele, é ele, spray, emprega, spray, ele emprega spray, não, spray, não, ele é emprega E depois ele é completamente Veste sociopata, porque, de porque de ele não tem emoções nenhumas. Ele, ele, de ele de emprega muita gente fraline, e, pa um e paga... Yeah. Um é uma vez, como é que era possível um ter riso uma vez ali? É, é. Rito, ele, ele emprega <risos> muita gente, umas <risos> centenas de pessoas, e aparentemente paga bons salários. É isso, já. Não, mas eu, eu acredito-me que ele possa pagar meus salários. Mas, mas, por exemplo, até um o discurso que ele vem às é que ele não é milionário. Do ponto de que vista, ele há muito Pois já também recebes ao Mas o que ele diz é que reinveste tudo. Tudo? Castro. Se ele gasta 50 ele, milhões por vídeo, percebe, ele, porque, o que é, mano? 50 milhões por vídeo. Não é 50, é, 50, é, 2, é 50, 2, 3, mas, é, mas, é, mas é, tipo, é um abuso. Não, já gastou 20, bro. 20. Ele, ele 20. diz que há um vídeo que, que ele gastou. Não, acho que foi gastou 50 milhões para 2 milhões, primo. Acho que não foram. Já não sei, foi muito. 20, acho que não foi. Calma, não são 50 milhões. Que ele. ele, ele não, estás a falar de produções de milhões. Porque ele já, já fez vídeos completos. Agora é mesmo, meu, o Deep Down, Deep Dive do Missão. Isso vê a Bessa, por favor, quanto é que ele gastou no um, O Deep Down. O, ele já, já deitou fora vídeos, não publicou vídeos. 3,5. Pronto. Que lhe custaram milhões de dólares a fazer. Ok? Tipo, investiu um milhão nisto e vai para fora. Olha, nós, nós investimos uma hora e vinte nisto. Ok, mais edição, etc. Pronto, mas e não deitamos nada fora. Claro que tem uma sequência, mas percebes só a ligação que tu tens o ou não ao gajo? Porque, porque, porque, porque ele está num é poder, que pode, não. numa posição que pode fazer isso, não? Pois pode, claro que sim. Tipo, não, mas sempre fez isso, sempre sim. rapidamente começou a fazer assim. Ter tipo, para a escala dele, ele agora a escala é milionária, mas antes não era. E ele, tipo, este vídeo que me custou 10 mil a fazer, quando o gajo já quer, ganhava faturava bem mais de 10 mil vai para fora na mesma é isso que eu estou a dizer claro pronto. claro o income e, dele e é gerado pelo que, que ele gasta e o que eu estou a dizer relativamente ao facto do gajo viver dessa é forma de franciscana também. como ele vive ok é por causa da opção dele certo e, e ele diz que não é e atenção ele não diz que não é milionário porque o valor dele claro que está já lhe ofereceram um, um milhar de milhão de euros pelos canais todos dele pela empresa dele sim só que é que ele está tudo na empresa ele, alugou, ele, ele provavelmente não se paga um salário ele paga sempre um dólar como, como a generalidade dos bilionários faz okay? mas os bilionários por exemplo contrai crédito para viver a vida deles para comprar os carros, as mansões etc, os jatos privados ele provavelmente tem isso tudo alocado à empresa ele não, ele não exerce património individual não significa que ele seja riquíssimo porque é pornograficamente rico Dentro daquilo que é, só que ele não precisa ter dinheiro na conta. E terá. Claro eu que não sei. precisa ter dinheiro na conta. Bro. Mas é isso, é demasiado. Está tudo na empresa. Boa. E é por isso que eu, pronto, era Balsemão, Sabes? John ou Mr. Beast. Ou Mr. Beast. E e Mr. Beast, por motivos diferentes, obviamente. Por motivos de uma curiosidade Sete. mórbida. Ok, okay. eras o John. Não, o John era o gajo do... Eu sei, eu sei, não, gostei do, do nome de John Doe. O, <risos> <E> o John... <risos> do Mr. Beast é por uma curiosidade mórbida. E eu? Ok, portanto o meu processo é diferente. Eu então, não lhes regras eu respeito as regras Eu vou, eu vou dar o... Não é aquele gajo o -o favorito, desculpa, o gajo da barba Ou o pouca James Harden disse... que mudaram as regras Porque ele não estava para trás, o três para o lado É diferente É diferente é diferente, é diferente. Uh, Mas, Castro Foi ótimo Foda-se, olha, falei de sentimentos Que possas cagar-me uma tosta e foder os dois <risos> Os dois <risos> E tu especialmente, cagar-me uma tosta O que ia abrir-me para vocês, vocês cagam para mim Sentimentos, são sentimentos de papo Queres sentir o sentimento comum do ECA? Pô, é que abrir no meu. expor as minhas fragilidades. Como que fragilidades? Que as fragilidades do John. Que era se, eu, se bro! Tu, tu como é, pusestes... é que o no meu nome inglês, filho? O <risos> <risos> John Paul? <risos> John Paul. Como é que é, que é que... O John Paul. Sim, o John Paul... <risos> <risos> okay. Ai, mano, tá bem, se mas tu expusesses mas... as tuas verdadeiras ah, fragilidades já, aqui, e este em vez de ser o podcast número 63 mais ouvido em Portugal, ok? Era o pai o 3. <risos> é isso que o povo quer. Mas vai, dar à tua convites Por as tuas fragilidades de forma direta. <risos> e não passar pelo Johnny. Exatamente. O meu amigo, eu tenho um amigo! Dá, dai-lhe, dai-lhe, dai-lhe, dai com a, tua, dai, com a tua. Posso? Posso, Ok, sim. portanto, o que eu ia dizer é que eu vou expor primeiro o processo de decisão, ok? Sim. À meia-noite eu transito a minha consciência para o corpo de outra pessoa, que controlo, estou seguro de que aquela pessoa vai dar continuidade ao que eu faço, porque a parte da sustentabilidade das minhas ações naquele dia é importante. Como é que tu num dia faças algo que perdure no futuro? Certo. Ah, ok. okay. Pronto. E essa era a, tu, a tua essa, lógica. É, tu querias é o, fazer claro. algo que perdurasse Pronto, no futuro. Esse é o primeiro critério. Não ah, okay? é uma bomba eu eu <risos> Não é muito diferente daquilo que o Castro começou por dizer, que era absorvia aquela experiência emocional toda e depois continuava a viver a sua vida, Sei. tirando uma boa relação daquilo. Pois eu é que corrompi o argumento com o trauma. Uhum. Uh, mas a ideia é essa. é que Aquilo perdura e, no caso do Castro, seria bom para ele. A mim também. Ok, e era bom para mim ou para a generalidade das pessoas, okay. é altruísta ah. ou é egoísta? Altruísta, bro. Ok? Mas é egoísta por baixo de tudo és tu que sabes que aquilo. Uhum. Calma, calma. <risos> também Mas pensa no seguinte. Essa relação não é mutuamente exclusiva. Como assim? Pode ser bom para os dois. Claro. Pode ser bom para toda a gente e bom para mim. E bom, bom. para ele claro, claro, claro. Ok, <risos> okay. Claro. tentar alinhar esses interesses. Claro. Certo? Ok. Portanto, Tentar. para ser bom para mim, teria que ser uma pessoa que me beneficiasse. Exato. Ok. Mas ser really wonka, gostas de autos de chocolate, não é? <risos> não, porque, não porque é uma personagem Olha Olá, olá, olá, olá a quebrar a regra, ah, porque o Melionca vou... não é uma pessoa ah, yeah, peço desculpa. Pronto, pronto, pés pés Castro, não, não, não, não, não, to... não peço desculpa ao público mas, ok. Aquilo que eu sugeri, quando, momentos antes de tu teres concordado com as regras, só para encerrar este debate, foi que tu apresentasse o teu sem regras porque eu pressentia que algo isso ia passar, não é a primeira vez que fazemos exercícios destes Sim, mas... mas... Castro está tudo, podemos ultrapassar a parte das regras não, não, não, não, não, não. <risos> <risos> Onde é que eu ia? Ah, uma personagem real correto? tu Ok, diretamente okay. Como é que eu posso ser beneficiado diretamente? Através de várias coisas Mas para ter um impacto geral Tem que ser uma personagem com Uma relação muito indireta de mim A não ser que Me beneficie De uma forma Mais impessoal Que é que é um guito És o António Costa? Que com, com é uma pessoa que possa transferir mas, para -me, é, ok, para, -me, gates. para -me, calma, para me beneficiar a mim, vai, vou demorar a lá chegar. Podes mandar apostas, eu digo se estás perto ou longe, queres? Que eu estou frio. Está longe. Não há o António Costa. Calma, calma. Ah, Tem que ser uma pessoa com, poder com dinheiro e poder suficiente para abreviar aqui o raciocínio. Já vi que vocês estão a ficar enfadados. Não estou. Estou a tentar perceber. Okay. estou poder... a pensar, okay. eu fico enfadado. Com poder de dinheiro é suficiente para aluno, me fascista. beneficiar a mim, em termos monetários, ok? Ah. De forma inconspicua. Ou seja, que não pudesse ser detectado, Ok? Que pudesse ser, ok? Que possa estar minimamente à margem. Porquê? Porque se eu, 24 horas depois, volto ao meu corpo, corda do como? Cheio de guito. Cheio de Guito, Tipo, é associado à minha conta é super é suspeito. suspeito. É suspeito, é suspeito, okay? é suspeito. Provavelmente, aquele Acho que Acho que a primeira coisa que as pessoas vão pensar que é... A primeira... Não, que calma, podia o ser, é já é lá, vou. Calma, calma, calma. Okay. Essas são, é são cenas evidentes, ok? No entanto... O Calma, calma, calma. calma, calma. <risos> o que é que eu pensei? Eu pensei assim, ok. O que é que... O que é que eu posso fazer? que okay, pensas logo, que okay, uma pessoa que possa parar à margem da lei, um bilionário por norma assim, e isso poderia ser interessante do ponto de vista intelectual, está na cabeça dessas pessoas, juntando também àquilo que estávamos a falar antes. Mas eu quero beneficiar as outras pessoas. Correto. <risos> Tanto <risos> o Bezos como o Elon Musk, por um lado, têm características. Mas não eram no... eles que estavam no corpo deles, eras tu. Calma, mas eu só tinha um dia. E esta parte. Isto tem, isto, este raciocínio está amontado. Ok? okay? Que puta de raciocínio. Ok? Eles têm estruturas, uh, por um lado, mais democrat... democráticas à volta deles. Ok? Não podem fazer bem tudo o que lhes apetece, no sentido da maneira como impactam o mundo. Sério? Tem Sério? acionistas, oh. tem corpos. Pronto, ok? É tem uma coisa. Ok? Vivem num país que lhes permite fazer algumas coisas. E precisamente, cuja lei está, está, lhes está bastante favorável, mas não, não a 100%, nem sequer politicamente. Ok, ok, ok. Então okay. Estamos okay. aqui a jogar o oh, quem é quem. Gosto então de... não, não okay. é americano. Tem bigode? Calma, calma, calma. Não Poderia é americano, ser americano. Para... Calma, calma, calma. Não Poderia é americano, americano. porque... Para... Não uma... é americano Teria porque... Ela não, é, é, não é americano. Não. Ok, não é americano. Pois. mas okay. p... Faz sentido não ser. Okay. Porque lá está, vai ter sempre muitas restrições. Certo, porque o sistema judicial americano... Exato. E politicamente não é favorável. Exatamente. Mas essa é uma parte do argumento. Chama-se segunda... Victor? Não. A segunda parte Vladimir. deste argumento não. Mas isso é, é o ponto seguinte. Não é o Vladimir. Posso já dizer que não, não é o Vladimir. O não é o Putin? Não é o Putin? é o Vladimir Vladimir. Vladimir <risos> <risos> spoiler alert. Mas esse é o passo seguinte. Então, é não, é po... não, não, é não é americano. Não é americano. Espera aí, isto também estamos a jogar a Ah, desculpas. Não é Americano. Não é o Putin. E não é o Vitor. É o Zelensky não, não pode ser. Talvez aqui a falar de uma pessoa com o Zé que é mais E não é o Mr. Beast. E não. não é o Mr. Beast. Pronto, vai, vai, vai. vai. Okay. Mais pistas. Portanto. Uh... Estamos com grandes. Com quatro pistas. E depois, e depois é a parte axiológica que eu atribuo ao Jeff Bezos e ao, e ao Elon Musk. Nas atividades deles, ok? Uh, existe bem geral para a humanidade, tipo naquilo que é uma generalidade da humanidade considera o seu bem estar, receber produtos em dois dias, Amazon, Amazon, okay. uh, uh, ter ter carros altamente tecnológicos <risos> como da Tesla, pronto, etc. Ok, sim. há uma parte considerável da humanidade que considera aquilo positivo e para o progresso, mesmo que despreze okay. atitudes individuais ou ideológicas dessas okay, pessoas. Okay. Essas duas pessoas em particular, que são os primeiros que vêm mais o Bill Gates. Mas o Bill Gates eu tenho, pá. Tendo é tipo um diferente em frente que o Bill Gates fins. Os outros hoje não fins. É o Mr. Beast do, dos, dos milionários, O Bill Gates oh, tem. O Bill Gates tem meus podres. Ah, bro, mas são aqueles podres que não sabem porque eu é tenho uma cabana. Porque é que é uma cabana, bro? Não, Imagina ele, ele, o Mr. Beast tem 28 anos. falámos do Mr. Beast daqui a 30. O Mr. Beast tem um mal. Acho que é mais novo 28. Acho que é 25. Tem até ir, Sim, ele é mais novo. 26 no máximo. Pronto. Mas pronto, não pode ser Bill Gates porque o Bill Gates é. É a mesma coisa. Mas o Bill é no máximo americano, não não era é. africano mas, mas ele opera é. maioritariamente, sobre... aliás, então, ele mas espera, é, europeu. ele, é, calma, ele, ele tem cidadania americana é, é europeu? quem? a pessoa que tu, é europeu? é europeu, é europeu não, não. não é europeu bro posso, posso terminar só para o valor posso, axiológico, desculpa, pronto desculpa, desculpa. eu não quero uma pessoa que tipo, que a generalidade da sua atividade, o foco da, tua, da sua atividade seja tido como bom para eles e para as pessoas, ok? para a generalidade então, o foco da atividade dessas pessoas não é bom. Portanto, eu tenho, isto, vamos por assim, isto de um lado muito ambíguo, eu quero ir mesmo a um vilão. Queres ir a um És o Xi eu preciso de influenciar um vilão. É o Xi Podia ser o Xi Jinping. Xixi, boa, boa cena, o Xi Precisamente. Não é? Boa cena, Podia. mas o Chico, o Chico nunca curteu ser esse gajo. Ah oh, bro, mas tinha bué poder, mano. Oh, tinha Isso. poder <risos> em que em Tamagoshis e Maria. Tinha bué poder, mas mais, mas mais uma vez. Oh. Isto agora, entraste bem, Bessa, então vou -te Mas explicar. Mas há, há muita burocracia é não, em 24 horas, é que, não consegues fazer nada, que é que não podia Exatamente, porque é que não podia ser o Xi Jinping, yeah. nem o Putin, Mas ok? Que o Xi, porque há muita o... é burocracia que existia <risos> para o Putin, por exemplo, e para o, e para o, Xi, o Xi Existe Xi muito, eu vou explicar, não é burocracia de género, eles têm que preencher, pensar uma... não. Mas o poder deles é, é limitado por um sistema burocratizado. Yeah, é yeah, é O Xi Jinping é pouco relevante, o Partido Comunista Chinês... Não, não podia ser, não podia ser. Estava só 24 horas, fosse um mês... Ok, pronto. O que que em quatro aspas, horas o horas tem um, um sistema isso. de uma oligarquia que eu suporta é Mas vamos, vamos, para, vamos para a Ásia. Porque okay. o ficou o que é que não poderia ali. ser o Xi Jinping? Também por, por outra questão. Bom, não eu, eu... Porque, calma, o dinheiro que o Xi Jinping poderia transferir era retirar, por coisa. exemplo, do orçamento do Estado, estava fodido. Okay? Ele não tem essa riqueza pessoal. O Putin, sim, o Putin. Talvez seja trilionário, na Pô, verdade. É isso. Amiga, sabe? é isso, eu comecei a ir às fortunas não, escondidas. O porque Pera o pá, vilão pá. é que tem essa fortuna escondida. Ásia, o qual um não Ásia? Vil, qual, qual, qual um asiático que é que é? Ásia mais fácil. É tipo assim como estás com os olhos agora? Pois... É que a parte da Ásia engana ele é asiático, é mas Indium, é do é é Médio Oriente. Pois, ah, era isso Catara. que eu ia dizer, era o Catar, é os, os, os príncipes. Mas é Sim, okay. Okay. é da mesma zona do Globo, mas não é o Catar. O príncipe Belair. É. Air. Bel Air? O, <risos> Bel -Air. <risos> o <Mel> Smith? <risos> não, mas eram os, prince, os príncipes lá do óleo, do Petróleo. Queria Mas qual ser? deles? Um deles qualquer? Um é, em particular. É o, ma o, o, o, o mais o, rico, o, o, gajo, o líder. O, o da Arábia Saudita. O que se tem que é o homem mais rico do mundo. O, o... Mohammed bin falso. Salman, que é o primeiro-ministro. Ele é primeiro-ministro já oficialmente há um ano e uns meses. Um ano e pai e dois meses. E príncipe da Arábia Saudita. O pai dele é o rei. Yeah. Ok? Não precisava ser rei. Castro, ele tem. Tipo, o e problema que os outros têm ele não o tem. Ah, ele ele, ele, ele, é ele, é ele é da família real. Ah, então, pronto, ia ser o, como é, ele que ele chama? é o representante máximo da família real. E já mandava no país, ainda antes de ser considerado primeiro-ministro. Como é que ele se chama? Mohamed bin Salman. Pronto, Mohamed, que já Mohamed. Certo. Como é que tu, em 24 horas, metes em, em marcha esse teu plano? Okay. Porque, obviamente, tinhas de enriquecer a ti aos teus amigos. Não Para começar, ser. no mínimo. <risos> no mínimo. Assim, é isto. Este plano. O facto de me beneficiar a mim e ter que ser este, este nível estratosférico de riqueza tem que ter outra coisa, ok? É que eu fico rico, mas é altruísta. Porque das às outras pessoas também. Eu tenho que é poder... É o Robin dos Não, não, não, <risos> repara, por isso é que tem de ser tudo à margem, porque eu tenho que poder receber o suficiente para impactar o mundo caso o plano A falhe. O plano A é que essa pessoa impacte o mundo, ok? Plano B, o plano é B é que se essa pessoa falhar... Sabe, eu que dá para por, euros por way, num dia. <risos> Sabes isso? Eu quero dizer como é que tu vais transferir esse dinheiro todo. Calma. <risos> <De> fundações. Sabes <risos> <risos> uma empresa. Opa, yeah. Claro que... Claro que <risos> as primeiras coisas que eu fazer é beneficiar os meus amigos. Porque estamos a falar de uma quantidade absolutamente astronómica. De dinheiro. Que é seria. Ah, pronto. Ok. Porque é também importante no Mohammed É que o capital dele é muito líquido. OK. Certo. O, puto, o do Putin não é, é, é líquido no caso. Sim, tem muitas está, está muito, okay. aí, muito cheio o, o, o dele está muito disponível, é um está num é um cash flow, não, porque imagina. <risos> não, mas o é cash flow tipo são coisas do, e são coisas de venda rápida, tipo, o que não é o que não é dinheiro vivo Sim. é coisas mas, de venda rápida. Pronto, a maneira como como se atenção, isto isto é tudo conspiratório porque não sabe na verdade. Um, a maneira como Putin receberá a, a riqueza dele tem muito mais intermediários do que este gajo. Certo. o que eu quero certo, dizer? Porque ele pode transferir. Ele, ele tem na conta dele. Aquilo. É ele que toma okay. aquela decisão. Exato. Não tem que ir a ele. Mas certo. como Ou é que tu, é? tu é farias muito isso? Ok. Portanto, imagina. O gajo tornava-me bilionário. Bro. Tipo, a fortuna dele estava aliada entre 6 a 8 milhares de milhões, que é uma escala brutal. Ok? Ele tem muito mais. A família real dele está aliada em 1,4 trilhões. Trilhões que ele okay? controla, praticamente. Que ele controla essa riqueza, mas a riqueza pessoal dele é, é aquela. Ok? Mesmo que ele transfira da sua uh, conta pessoal, pode ser uma, so, uma <risos> soma pá, inimaginável. Para já o, o terceiro humano. ou quarto homem mais Imagina, rico do se mundo. ele está avaliado nisso, eu posso, eu posso imaginar que ele vale tipo, 900 mil milhões. Eu, eu tipo, transferir 16 mil milhões para mim, siga. É, <risos> bora. Ok. Sim, é. É tipo. <risos> que... Com tipo, com isso. É com... tipo o pessoal quando faz uma compra online, tira de 50 centímetros de oh. Ah! Oh. Apare... De repente, se aparece 50 centímetros do cartão tendo fetas, ou... e tu nem as Olha, e há onde a não roubar. Exatamente. É são assim. Mas quando já fizeram esquemas desses? Mas não sou de 50 cenas, mas é 0,01.01 e não aconteceu há pouco tempo que o banco ligou-me, às vezes eu tinha feito esta transferência. Porque tinha levantado dinheiro aqui e depois apareceu-me em Espanha outra. Tipo, nos passos de 10 minutos. Ah, ok, percebo. E ligaram, mas é por exemplo que clonaram o cartão. E eles prontos. Olha, então, parênteses, queres uma história engraçada sobre isso? Eu estou muito nos parênteses. Dá-lhe, eu gosto dos parênteses. Há um gajo que tem um canal do YouTube cujo nome eu agora não me lembro, mas vou pôr na descrição, e é aqui, uh, que fala sobre histórias de carros. É. E um desafio que o gajo faz, e a altura foi recordista do mundo, mas, entretanto, foi ultrapassado, aliás, usava já bateu os próprios recordes, é o tempo mais rápido, num carro normal, ok? Normal, entre aspas, num carro civil, uh, de Nova York a Los Angeles. Ok? Isso tem um nome, eu não me recordo agora. Esse gajo... Uh, uma vez eles fazem isso em carros pá, eles, eles metem tipo, enchem a mala toda com, com tanques extra para fazer o máximo, de, o máximo de quilómetros possível mas vão sempre passar par vão, tipo, 190, 200 e muitos hum. ok uh, portanto tem que pôr gasolina várias vezes isso é tudo que não me traz, sabe qual é a estação mais rápida etc, etc, pronto ele uma vez meteu gasolina num sítio e chegou tão rápido ao outro que lhe bloquearam o cartão <risos> ele perdeu tipo, nisso conta para ele não é uma corrida no fundo, conta para ele tipo os 5 minutos que ele perdeu ali, porquê? o, o, o algoritmo do banco hum. tinha visto a hora que ele coloca o cartão, o, no... o cartão num sítio e coloca o cartão no outro e calcula, comparou calcula. esses dados com é est estimou, que era estimou que era impossível aquilo ser de carro okay? é impossível ser de carro comparou esses dados com voos de linhas aéreas de um sítio para o outro Nenhum e concluiu que não faria sentido e, portanto, bloqueou-lhe automaticamente o cartão. Ele teve que ligar para desbloquear o cartão, dizer não, sou mesmo eu. E faz o processo de segurança, para caso, ok? Pronto, parênteses sobre isso. Hum. Ou seja, quando queres movimentar são mais dinheiro, até esse tipo de cenas, de fraudes, etc. Tem de estar absolutamente acima da lei. Claro, claro. Como, como o Muhammad está, ok? Pronto. A parte, por exemplo, intelectual de estar na cabeça daquele indivíduo. É para começar a podres... Toda a gente. Inacreditáveis, ok? Uh, tem visão estratégica? Tipo, é um gajo que eu desprezo politicamente, ideologicamente, do que, do que lhe sei, do que lhe, do que lhe percebo da vida, da vida pessoal também. Mas é, mas é uma diferença cultural muito grande. Não, mas pá, é uma pessoa de reconhecida capacidade e inteligência. Claro. Ok, e conhecimento, fez o gajo a falar. Por exemplo, da estratégia dele para 2030. Okay? capacidade? Não. A, estra Bom, a estratégia global dele não, não, não, ele não vai fazer aquela cidade sim, mas aí. isso não é estratégia isso é um projeto que não é necessariamente dele, hum, que era okay? dele. ele é o governante do país ele quer, por exemplo uh, afastar-se do, do petróleo como fonte principal de rendimentos esta é a estratégia dele há 5 anos que ele começou a implementar ok, pronto ou seja, ele já tem no portfólio de ações dele ok, uma coisa que pode ser alavancada para eu trazer o bem que quer ao mundo Descarbonização, fim da exploração dos... ou redução da exploração dos combustíveis fósseis, ok? Certo. Eu posso... tinha que me preparar obviamente, mas posso chegar lá e num dia tomar uma série de medidas, depois de me tornar, a mim, Francisco Paes Rodrigues, bilionário, <risos> posso um, alterar por completo todo o curso daquele país, daquela economia que é muito influente em termos globais. O exportador número um de petróleo do mundo. Ok? Uhum. Um regime que comete atrocidades, certo. encabeçado por esse gajo, mas que mesmo assim nunca sofreram uma sanção dos Estados Unidos, por favor. Estes gajos dão um jeito. Ai, querem armas? tomem armas. Mas fazem o que quiserem. Aquele gajo faz o que quiser no mundo. é Absolutamente impune. Portanto, eu conseguiria a descarbonização, se calhar. Por exemplo, o gajo, tem, o gajo tem, aquilo que eu dizia, ele tem uma perspectiva sobre nesse plano, nessa visão dele para 2030. Ele tem, ele tem propostas para a habitação, problema que discutimos aqui hum. nas duas últimas semanas okay. com dois Castros. Hum. Qual é o problema dele? Fazer tendas? Não, não, não. Imagina, é um boom populacional. <risos> <risos> que, é que foi? <risos> No meio do deserto. <risos> Sim, yeah. Eles vão fazer. Eles vão, tu viste aquele projeto daquele edifício, acho mesmo que as pessoas iam entender. É que mas é que não é para o pessoal dar ao sol de interviver. Castro, mas é um projeto de infraestrutura. Claro que é e é grande macará, é com preto em 5 quilômetros. Exatamente. É grande, é grande, Pronto, portanto, há, há, há algumas coisas que eu posso aprender. Por exemplo, a questão da habitação é uma que me, que me toca particularmente e que e que milhares de milhões em Portugal dariam para impactar, isso eu, só concordo, eu só okay. concordo com 16 mil milhões, tu impactavas, muito muita habitação em Portugal. Se bem que, que depois pode ser uma coisa, mano, estava bom com os empreiteiros que tu tens só daqui a 40 anos, é que as coisas estavam prontas bro. Mas sim, ou oh, tinhas dinheiro para comprar muita habitação mas tu darias ao te, povo ou não serias corrompido? Eu não daria ao povo corrompido. Deixa eu, eu, te, eu tenho eu tenho esta eu tenho esta agora eu tenho um problema, mas eu tenho uma fantasia que envolve isso tipo eu sei eu sei o que faria se me tornasse absurdamente rico em termos de habitação, por exemplo, era uma das primeiras não coisas. Sabes, que Tu eu... sabes, tu pensas o que ah, foi. Sim, tu tu exato. Eu que tenho sabes. decidido para mim, exatamente. Okay? Se tivesse esse dinheiro todo, mim... se calhar. Uh, isso era o que eu pensava antes. Se calhar, e se calhar, e se <risos> calhar. Quer é 50% de imposto na peida. <risos> <risos> Qual é o país em que pago oh, yeah. menos? Qual é o país em que pago menos mesmo? <risos> por exemplo exatamente o, o, o, a, a mudança que isso tinha que ter na personalidade para eu lá chegar provavelmente implicaria que eu fosse uma pessoa completamente distinta por isso é que eu disse, a pessoa que eu sou hoje nessas circunstâncias ok, eu sei o que é que foi para mim, eu tenho isso pensado ok, o que é que era? ok, era comprar uma série de, de imóveis estratégicos nos centros urbanos ok hum. nos centros urbanos e não só, nas periferias mas era preocupado também com a sustentabilidade num modelo que fosse replicável noutras circunstâncias. Porque a ideia é, o imobiliário é uma das espinhas dorsais, a propriedade privada do... Vamos, vamos ter aqui muitas vezes, mas a, a propriedade privada uh, sobre o direito à habitação é uma das espinhas dorsais do sistema em que nós vivemos, uma, uma daquelas que mais impressão me faz. Por isso é que eu advoguei aqui que a, que a habitação não é tida como um direito. Ah... Um, porque é muitíssimo, é um, é um problema muito complexo, seja qual for a modalidade. Portanto, o sistema tem que ser pequeno o suficiente para ser uma prova de conceito replicável. Imagina, eu não ia pegar nesse dinheiro todo, no meu dinheiro todo, em alguma circunstância, enfiá-lo todo num projeto. Porque tu não sabes se aquilo vai funcionar. É super complexo. Tem que haver experimentação, entendes? Contínua ao longo do tempo. Por isso, seria uma espécie de uma fundação, ok? que fazia, que comprava esses patrimónios, agora imagina, vais aos Aliados, que os prédios todos estão, e provavelmente continuarão a ser, porque não há nenhum poder político que faça frente a isso, neste momento em Portugal, ok? Óteis. A Avenida dos Aliados vai ser uma parte da Disneyland. Ok? Pronto. Uh, eu comprava, com esse tipo de ofertas, sabes que vais conseguir, com o nível que isso propõe, então, imagina, prédios... Eu não faço a mínima ideia, não estou nada por dentro desses valores, mas imagina que mesmo 10 milhões de euros é muito. Se tu tens a 6 mil milhões, não é nada. Pronto, se fores muito rico... É, é uma gota. <risos> pronto. E, portanto, podes comprar e tornar aquilo até... podes perder dinheiro com aquilo, entendes? Obviamente que tens, tens dinheiro suficiente para continuar a ter um rendimento passivo ou o que seja, e podes ter projetos que sejam rentáveis, mas aquele não precisa de ser. A experimentação. Ok? é Olha, assim, é o modelo de fundação Uh, todas as fundações seguem, é, Francisco Manoel, Santos, antes, Google é mesmo em Portugal. Mas o IPI disso é a Fundação Bill and Melinda Gates. Eu gosto muito desses. O dinheiro, aquele dinheiro é basicamente está no, no mercado bolsista. Okay? e depois há uma muitíssima por isso é que eu disse que a filantropia tinha problemas com o Mr. e há uma muitíssima pequena porcentagem daquilo que é de facto redistribuído, que vai para os projetos o resto está aplicado ao bolsista e permite financiar uma série de cenas que são interessantes, pronto, e voltando atrás portanto, eu queria fazer isso, começar pelo Porto a minha cidade, um local que eu conheço ok, depois tentar expandir porque a ideia era que isso pudesse ser um modelo alternativo, é uma visão de macro escala, tipo, isto é uma fantasia absurda que eu tenho certo eu já tinha e portanto eu sei bem que faria com, com muito dinheiro, dinheiro. Okay, okay. Não, é bom saber que nós olhámos para duas coisas e, e tu foste pela parte do dinheiro eu fui para a parte das emoções Francisco é bom ah. saber a diferença que nós aqui estávamos <risos> eu, queria, eu queria sou se, muito ganancioso se, pronto, é, não, é só para também as pessoas também perceberem a diferença não é? que eu ia pela parte de aprender a viver tu ias pronto a parte de de ser um príncipe da Arábia, não é? <risos> e andar de camelos, não é? E essas coisas de, todas. De, de, eu não sei quantas. E... Eu, eu, eu, eu acho que ele é. <risos> poligâmico. Claro que é poligâmico, claro. Mas não é pai claro, claro, é que, é é que é poligâmico? Tens razão, é assim, tens razão. Porquê que é poligâmico? Tens razão, tens muito dinheiro. Mas não é? Fica aí MBS, que, que é. Que é claro, a, a é designação... É não aparecia <risos> ele MBS Number of Wives, por exemplo. Bem, qualquer forma. Uh, mas eu digo-te que nessas 24 horas não ia pinar. Não havia sexo. Estava ali, tipo, é uma missão. Acho eu, mas depois se lá tivesse, sabes lá. Não sabes. Era uma missão, não, não havia porque... mas... sexo. Desculpa, se tu, queres... tu, tu, tu podes estar sempre 3 minutinhos, está bem? Da tua vida. Mas porquê? <risos> porque não, bro. Porque o foi uma piada que eu disse agora. E depois, porquê não? Não, não, não, porquê é que eu faria nessa circunstância? Porquê é que não farias, bro? Estavas numa missão onde podes tipo, okay, tipo, um bocado? Para explorar o corpo dele para corpo O corpo, porque, ali, bom, é o corpo dele tu para ser tu tipo... Pensas melhor depois de te vir. Olha é verdade. É que e, Mas, com mas toda imagina, a gente. É que era meia-noite, era meia-noite, é? eu adormecia lá. Só tem uma, bro. Só tem uma? Pronto. Então, <risos> E é a tua mãe é isso também. Mas, mas já teve. Mas, então já se divorciou antes. <risos> tipo... eu acho. Diz, ele já se divorciou. Pronto, ah, bro, é eu bem, acho, eu, eu vi que ele tinha filhos de várias mulheres E precisamente o mesmo preconceito que entrou em jogo convosco Entrou comigo Comigo? Eu fui tudo menos o preconceituoso ah. aqui Eu disse só, oh, como é que tu sabes? Desculpa, não devia ter usado o plural Quem entrou connosco? Essa? O Castro eu, eu tipo, sim. o Castro que achou que ele morava em tendas Não é o preconceito Não, não o achava tempo. que ele morava em tendas, achava aqui a construir tendas Ninguém <risos> que, que ele mora em tendas não mora Pois São coisas diferentes Correto Portanto, viver no. Olha, o corpo dele em termos sexuais, por exemplo, é uma cena ela, qualquer pessoa, tipo, tu vives uma experiência sexual Dias no corpo de outra pessoa. Eu era, tipo, atenção, eu era. era, era de... Ah, porque é okay. que não era, vê logo, como é que era? <risos> Para saber, tipo, porque não, bro? Sim, tipo, vês e tá, e passas sim. Não, e tipo a sensação de masturbação de outra pessoa. Eu nunca sensação de masturbação. Ah, eu ia. Quer dizer, se calhar também ia, sabes lá? Yeah. A verdade é essa, é que era daquelas 24 horas, eu, por exemplo, tomava a Ditriz. Ele tornava a Dit não? não é? só teve uma, bro. Só teve uma. Casou casou uma. em Estou redondamente enganado então. Ah não! Já sei, o pai dele. Porque são todos iguais, não <risos> <ele> é Francisco. <risos> não, o pai dele é. Não, mano, imagina, <risos> o pai dele é que tipo, ele é que é filho da terceira mulher do pai. Ah, assim. ele é que é filho da terceira mulher do pai. É isso, ok. Falha o meu uma cidade biográfica. Não. Ok, ok, pronto. Uh... Então, o um, que é que eu estava a dizer? Sobre o sexo a masturbação? Sim. Pô, sim, imagina, 24 horas dá para muita coisa. Dá para parar uns minutos para... Já o que eu disse, dá para tirar 3 minutos. É, mas, ok, mas repá, se eu, eu tivesse tente. aquele plano que eu tinha... <risos> sim, realmente imagina, uh, entrar à meia-noite de, de Portugal, lá são pai 4, 6 da manhã. Se for 6 da manhã, se calhar o gajo está a acordar a fazer sexo, entre a mesma do sexo, você é, é tão creepy, bro. Se calhar creepy. o gajo está a, está é a dormir? dormir. Se calhar o gajo está a dormir. Mas se é calhar é o gajo está a dormir. É creepy, tu... mano. Tipo, mentalmente não és ele. Sim. Aquela é super pessoa dava-te permissão. Tinhas de pedir permissão à pessoa. Não, não, és tu, na mesma pessoa. Não, és tu. Quer dizer, por umas merdas não é ele. Por já és tu. É isso que eu vou dizer. eu acho que o professor Francisco R da Casa dos Segredos já me permissão. Estou aqui. A ideia daqui é que tu. Uh, és aquela pessoa durante aquele dia aquela pessoa vai lembrar-se de ter feito sexo com mulher lembras-te da regra do início, por isso é que eu estou a dizer exato, bro mas ao mesmo tempo não és certo mas eu até, eu até posso dar experiência com isto porque eu quando estava com insónia grave tive uma espécie de alucinação certo não sabia, pá, mas isto durou meses, ok? até eu confirmar de facto com a hum. pessoa uh... Olha, isto agora eu sou a parte da cena mesmo muito íntimas. Eu não tinha a certeza se me tinha envolvido sexualmente com uma pessoa. Ok, já me aconteceu isso. Já te aconteceu? Já ah, aconteceu pronto. Você aportavas beba? E eu? Não, não, não, não, não. Já me aconteceu isso. Sim. E que fiz merdas que eu não sabia que tinha feito. E também por causa de insónias. Pronto. Ah, então sabes perfeitamente, perfeitamente a tua isso. memória é, desvanece. Isso é isso, mas era é. um real muitas vezes. Exatamente, não sabes. É, é como aquela frase do Fight Club. With insomnia nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. Não foi assim então? Uma uma eu copy. pensava sim. que sabia que tinha uma ideia de ter metade com uma pessoa, certo. mas não, tinha, não sabia se era verdade ou não, porque me mandava a sossegar os meus sonhos eram, eram muito reais. Eu tinha tipo, será que estive com ela? Será que não tive? E de merdas que eu disse, como muita gente. Que eu não pensava que eu tinha dito e disse e depois outras pensavam que eu não disse e disse, estás a ver? Sim. É normal, acho eu isso. Ou levar os óculos de sol para o sítio. É? Ah. Tu. Eu não te lembrar Tu. a ah, ah, ah <risos> É o que está a acontecer a eu. Não, agora não. Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, eu percebo, eu percebo. Mas eu acho que, eu acho que, tipo, imagina, acho que é... Mano, tu para tomares uma boa ação, tens que estar, tens de ter vindo antes. Se tu fores para lá, tipo, tipo... Certo, certo, certo. Precisaste de vires, estás a ver? E vinhas-te. Como, é como, como, diz como dizem vozes do povo, Pensas melhor do que não fazia. Mano, já. Yeah. Claro. E tu tinhas toda uma percepção de depois para o futuro. Porque lá está, depois se calhar imagina, estavas lá, sei que, a fazer as merdas do, do abdolá, aparecia, aparecia tipo uma bacana e tu fazes tipo... Mohamed. Mohamed, tipo, bro, incrível, estás a ver, depois andavas a pensar, ué, naquela bacana. Olha. Depois ela foste olhinhos, também era é a única coisa que tu vias, era o... os <risos> olhos... <risos> voltavas para o teu corpo e nunca mais te esquecias dos olhinhos. <risos> Com as Estavas sempre à procura dos olhinhos. É possível, imagina. Deve é é possível que isso. eu acordava dessa, toda essa experiência e não acreditava que tinha sido real. Até ver o Guito. O Guito é a prova. E ele chegava e levantava 10 paus. Por que 10 Não, porque imagina, deixava... o pedia o extrato e do nada não, havia 6.000 euros. Do... Imagina, imagina, não, ima, não, não era da minha conta. Imagina, tu sonhavas uma merda. Para tudo assim, que caso, é? tu estavas é? em coma, tu sonhavas uma cena que era... Que era real, era uma experiência de facto real. Quando acordas do coma, tu lembras-te daquilo. Neste universo, correto? Tu sabes o que fazer para aceder àquele dinheiro. Certo. Okay? Vamos logo jantar fora. Ok? <risos> Mano, imagina o seguinte. Como é que davas acesso ao dinheiro? Pá, não sabias. Enviava. Imagina, o que é que eu fazia na, na, na cabeça do MBS? Tratava daquilo, pá, uma conta qualquer, num paraíso fiscal, uma cena qualquer. Enviava um cartão para mim. Num correio super expresso, que obviamente ele tem poder para enviar e aquilo chega muito rápido. Aliás, é pessoal. Não, é, não vai à minha casa. É pessoal e vai ter comigo. Ok? E até define o sítio para eu saber qual é o sítio. Tipo, eu vou para aquele, para aquele é sítio. define o sítio. Manda mensagens. Castro, pode ser. Pode, com ser. Com pode ser. Eu, <risos> digo... <risos> eu já. Não, isso é. Não, pode ser. Não. Deixa eu, por isso em alta. Eu estava a pensar mesmo combinar. Eu estou a dizer, ele tem poder suficiente para mandar uma pessoa para aquele sítio. E define ah, tipo um, plano um plano A e um plano B. B. B. Sei, porque eu digo tipo... Eu, eu sei para mim, eu digo dia 18 de novembro já às duas né? neste sítio. Ok, ok. okay? Às e às eu vou, para trás e vai eu, se lembrar. Eu, às eu, às 18 de novembro é no futuro, estás a ver? E o gajo tem poder suficiente para que isso aconteça. Ou... Ok? Faço planos nos nisso ou arranjo um meta alternativa. Mas eu não queria, eu não queria nenhum rastro. Cena é essa. Eu não queria nenhum rastro. Eu pensei logo eu em inglês que porque eu sou o grande fã de ver Wire. Se você queres apanhar, é comunicações. Uh, tem, que ser, tem que ser pessoal. Pronto. Tinha lá o cartãozinho. E, e, e tu pintavas com 16 mil milhões. Então, acho, acho que era, acho que era uma, uma excelente... Acho que tu gostes disso em ti. que tu faças sempre qualquer coisa para mudar o mundo. E, é teres, uma co... e teres esse dinheiro iria mudar o mundo. Era uma coisa que eu aprecii em ti, eu não faria isso. Eu mudava-me a mim próprio primeiro, para depois mudar o mundo. Porque primeiro temos que mudar o que está em casa mal, para depois podermos ajudar o vizinho. Certo. Por isso. É uma questão de autoestima. Não é, não, não é bem autoestima. <risos> pois mas, não. É ele quer aí. ser o melhor eu versão, versão o dele para de o mundo. Hã? Ele quer ser a melhor versão dele para é. o mundo. É. que achas das minhas autóxias do que eu? Eu gostava... Mas... Tenho certeza. Ok, não é... Pronto, para pela um... resposta, está a dar. Falaste bem. Mas gosto, gosto. Acho que era engraçado, um dia destes, uhum. tu fazeres... Eu vir aqui com, um, com o teu pensamento. Ok. Tipo, imagina eu pensar como, como é que tu pensas. Pronto. E tentar, tipo... Casas para as pessoas, e o caralho, essas merdas todas. <risos> Mas vens para aqui? Fica Não, eu venho como para aqui é? acho que era bom um dia deste de nós fazermos isso. Eu vim para aqui com o teu pensamento. Fazemos o nosso Freaky Friday. Tipo, o nosso Freaky Friday, Fico Fica exato. prometido. Tipo, eu okay. tenho que ter, pensar como é que o Chico pensava aqui. Pronto, faremos. E melhor, um Freaky Friday. Eu, vou, eu, eu sou o Bessa, o Bessa é eu. Já queres complexificar um exercício que não é fácil pois por não, si? Vou-te explicar. Porque nós já tivemos esta ideia, falhou porque redondamente. Porque não experimentámos? Não experimentámos o quê? Nós, nós já falámos disto. Nós foi... experimentámos. Chegámos nós... a tentar experimentar. Tentámos, sim. E foi uma merda. Se te vamos, completamente. Tentar, vamos tentar outra vez. Eu ando a tirar, ando a tirar um curso. Tu teatro. tornaste tu e eu tornei nem mesmo muito rápido. É curso teatro. Bem. Olha, mas gostei. Acho que o mais importante desta lição é que podemos tirar é que, no fundo, não faríamos merda. Sim. E, no, e também não chegamos a lado nenhum. E não chegamos a lado nenhum.